Estamos começando o nosso novo especial daqui do canal. O aquecimento Steel Frame Sem Mistérios. Esse aquecimento vai ser o seguinte. Vamos ter 20 dias, 20 conteúdos todo dia, um vídeo novo no ar. Uma aula nova pra você. A ideia desse aquecimento é exatamente. Para você que quer começar no steel frame, para você que já tá no steel frame, aqui tem a base, a base da base da base que você precisa saber, o que, que você precisa aprender para estar tá entrando nesse mundo. E uma coisa, você vai estar tá saindo daqui dessas aulas transformado, sabendo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 O que isso quer dizer sobre industrialização? Quando você tem um sistema industrializado, ele tem um pequeno diferencial: você tem um autocontrole, uma grande padronização de alguns elementos. Pela padronização, esse perfil precisa ter 12 milímetros de lábio, 39 de altura e 89 de largura. Quando você tem o um sistema industrializado, essas medidas se tornam muito precisas.